Mano, dá pra jogar coisa dentro desse triturador, será? Rafael. Oi. Se eu pular no triturador, eu morro. Não. Que merda, velho. Eu morri. Ele pulou no triturador, mentira. Pulou e ele perdeu a espada, porque não tem como pegar. Meu Deus, cara. Caramba. Bom, pelo menos você... Pai, eu Agora, tá, eu peguei a espada. Resposta. Gameplay, entretenimento e diversão, você só encontra aqui. Se eu puxar outra arma. A não escuta. fica acampando a porta. É, não fica acampando a porta. Boa. Pô. Não entra! Mas que isso? não, Maquise. É que pariu, eu sou muito burro. Vem agora. <risos> Matou. <risos> Caralho, tô aqui dentro. Bom, vamos tentar, vamos tentar colaborar com eles aí, cara, Pode soltar. Aí, tá, pô, já fala pra não matar, não. E agora? Esse é o problema. É, as uma sentinela de lançar chamas. Pô, na hora que eu chegar aí, vocês têm que desativar tudo. Aqui, mano. Sabe, mano. Mano, que porra é essa? De você de pôr de fogo de na de casa de toda, de mano. De Morri. Meio. Eu tirei o combustível, Maquete Tirei Caraca, o é, Maquete é ia pressionar o botão, você chama e tirou nele é Só que não tinha que autorizar, ele Então, atirar, mas, mas tá eu bom. não achei o autorizado Será que tinha que segurar o E pra aparecer? Tem ué, tem, tem Porque não, não apareceu, só fazer, apareceu pra abrir. abri Tem que fazer ele, tá ligado? Puta merda Ah, Maquete não nasce é assim muito longe não tô indo. Tem que desativar todas as armadilhas Caraca, é. com fogo na casa toda, viado Quero ir atrás não, fico tonto Calma porra. Tá, o tá com medo, tá com Esquerda bora. ali, ó. Esquerda ali tem um drop, irmão. Opa. Mano, não tem como pra não Morri. Filha da porra. Então, irmão, esse é o perigo, tá ligado? <risos> aqui não acho ah. Travou meu jogo. Caraca. Aí, aqui parece um lugar bom, cara. que eu não tô vendo nada de casa aqui. A gente faz escondidinho aqui. Que porra. bom, tô com minério ah, pra caralho já. A mensagem: você criou o clã O é perigoso, pô. Entendeu? O é tenebroso. Cara. O Plancô é perigoso. O Plancô é tenebroso. Não sei como funciona essa porra, não. Por que tá escrito o ali? Falando em carne assando, tem que trazer... Que porra foi essa? Você comeu carne crua, né? <risos> Esse é o pau ah... do mundo. Tô saindo, hein? Mas eu gostei que agora tem barulhinho quando você come... Peraí... Vamos lá. Passeou, passou Man, no áudio, no áudio, no áudio. I'm hangry. I'm hangry. Acho que ele é br. Fala com ele aí, fala com ele. Manda um. Você fala português? Speak Portuguese? Portuguese? Yes, man. Yes. Yes. Ah. Mano, é, a BR? A gente, sim, mano, é o seguinte, a gente tá com fome aí, a gente ah, vem tomar um café. Vocês são BR, <risos> ah, tomando <risos> cu. Ah, abre essa porra aí, mete bala, pode ficar nessa merda aí. Não, ah, porra, a gente quer tomar café. Cara. Tô, tô, vendo aqui. Ô, Ô Maquiz, time, você ó. tá mandando no do time, Maquize. Aperta enter, e aperta tab. Ah, tá. A gente quer tomar café na sua casa. Tem como? Tá bom, pode tomar café aí. Beleza. Entra Montou café aqui. Ele vai atacar é, a gente nessa porra aí. Porque não. Não, tô... numa casinha não dá, né, mano? Ele vai atacar